Pronto, Tem mais nada? não acho? Não, oh. Oh. Oh. Eu Se eu levar isto, ia dizer... Como é que aqui no centro? que... Sí, Olha, deixa-me só usar isto. Acho que isto é daqui, ou é esta. É. Já está, não está? Tá. Sim. É é. a uma, uma outra nota, uma nota tem nota está no site, está no site. Está, ok. Então tá, a nota está lá no, na sua página do site, se você precisar de alguma coisa, tá, okay. tipo. você tá, se Vocês tá. querem alguma coisa? Também. Não. não, não. É, não, é, não, não, não, é, não obrigado. Nada, obrigado. Então. Não. não está Não Não não Rapaziada, como vocês viram, a caixa era muito grande para gente carregar, então tivemos que abrir até porque tá chovendo um pouco, ia ser difícil da gente levar ela assim, então bora lá, vou levar ela assim mesmo, depois eu mostro como é que eu vou montar ela, se vier alguma chave, não sei, tem uma caixa aqui pendurada e bora lá. Então galera, seguinte, como vocês viram, eu tive que deixar a caixa lá, porque a gente não ia conseguir carregar ela, então eu trouxe ela empurrando, agora eu vou tirar as coisas aqui, vou tirar o, essa caixa, vamos ver o que tem dentro, tirar os sacos aqui, vamos ver como é que ela é. Aqui. Olha só Veio aqui, aqui. Pedais Ó. Pedais Chaves Veio uma chave assim E outra chave Assim hum. Manual da bicicleta Manual grosso pra caramba Aí, ó. E veio outra caixa dentro também Dessa caixa Aqui deve vir Estou pensando mesmo O carregador Porque não a gente não consegue carregar mais Está aí Carregador De 1.8 amperes Volt saída de 42 volts, e acho que era isso. E é isso agora. Vamos chegar aqui com muito cuidado para não fazer essa merda. Um banco bem grande, eu não dei a bunda, ah, vou tirar agora aqui. E agora, tem que ajeitar isso aqui que provavelmente entra, cadê, essa chave aqui? É isso e a chave daqui não veio. Chave pequenininha não tenho. Essa chave aqui para poder virar o guidão. Essa. Vocês estão vendo? Acho que não vai dar para ver. Daí. Ah e agora não sei. Vou ter que achar uma chavezinha dessa, vou ter que comprar amanhã ali no, no chinês E daí eu deixo ela prontinha e mostro melhor pra vocês Peguei essa bike pra fazer entrega tá Ali atrás da minha mochila da Uber Eats Ela tem de fazer 80km Com a com velocidade mais baixa ali no nível 1 eu provavelmente fazer 80km uh, é isso aí, vamos ver quanto é que eu vou fazer no Uber Conseguir fazer, Pra quem não sabe Eu faço Uber de noite aqui, Uber Eats Durante o dia, daí agora eu tô me formando Já vou pegar minha cédula profissional de personal trainer Vou começar da PT E também trabalho online com o um personalizados, personalizado, dieta e tal isso aí Faço uma grana extra Com beats, Dá pra fazer uma grana boa E tamo junto Amanhã eu falo mais com vocês Então galera, isso aí Tamo aqui com a bike Vou dar uma volta Agora tá chovendo um pouco O céu tá pra lá, tá meio Nublado Vai chover a semana toda Então é o seguinte, ó não tão cheio. Passa ligar aqui com o botãozinho aqui embaixo. Liga aqui. Liga aqui. E aparece os dados. Teu o pezinho. O banco tá meio estranho ainda. Tem que arrumar isso. Então rapaziada. Seguinte. Já que aqui o áudio. Provavelmente ficou uma merda, eu vou eu vou ir falando pra vocês aí mais ou menos sobre a bike, o que, que eu achei, se eu gostei ou não. Então, a princípio puxa bem, na reta então, nossa, ela puxa demais. Testei, vai até o nível 5 de força, tem 1, 2, 3, 4 e 5. No nível econômico, no 1, dá pra andar bem retas e ficando subida, dá para andar de boa uh, na lomba eu subi usei o nível 2 já foi de boa 3 foi melhor só que daí o 4 já não fez diferença do 3 por 4 o 5 eu não cheguei a utilizar eu tava pedalando normal sentado então achei que não precisava uh, outra coisa a bateria de 13 amperes da Samsung Espero aí que dure bastante tempo, pelo menos algumas horas, aí para eu fazer as entregas. Uh, outra coisa que eu não gostei que não tem freio a disco, então aqueles freios normais são muito ruins, até tinha pensado em trocar o garfo dela e pôr um freio a disco, não sei ainda, porque um garfo aqui eu fui ver em torno de 40 euros. Eu não sei se é investimento para fazer agora nessa bike. Primeiro eu quero testar bem ela. Se ela for, tudo que eu acho que é. Como agora tá chovendo. Eu não consegui utilizar o máximo dela. Para a gente ver aí. Mas se vocês quiserem eu posso fazer mais reviews. Posso mostrar ela melhor. Se quiserem eu posso mostrar fazendo entregas também. Uh, bike muito boa a princípio. Pelo valor, eu estava em dúvida entre comprar uma Rock Rider da Decathlon ST100, só que ela vem com a bateria da Samsung de 10 amperes e o aro dela é 27,5, então ela é bem grande comparado com essa, é maior, talvez mais pesada também. Essa aí é um aro 24. O posicionamento que eu fiquei ali é um posicionamento melhora um pouco, eu não fico com as costas dobradas, então eu tenho 1,75m, eu não fico com as costas dobradas, eu fico sentado reto, segurando o guidão, então uma posição um pouco mais confortável, o banco também é bem gordinho, então não vai doer muito a bunda, e é isso aí, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, tamo junto.